a mais um meu e galera não aqui para mais um vídeo de Minecraft no canal e galera no hoje eu vou tá estar ensinando como você consegue tá baixando um mapa de um bloco sim galera esse mapa que é muito famoso mano por muitos que é meio que você quer ver um bloco e vem outro Aí, meio que é isso, mano, você vai construir sua cidade, coisa e tal, mano É muito da hora em mapa e muita gente não sabe baixar, muita gente se confunde E hoje eu me traz o tutorial de como você tá baixando ele aqui, beleza? Bem tranquilo e bem de boas Então, mano, é, antes de tá começando o vídeo, mano, de tá trazendo tutorial para vocês, mano Eu já peço aí embaixo, mano, o seu like que eu, com, que eu, que eu como eu posso falar? Eu posso dizer que você não vai se arrepender de ter dado like nesse vídeo. Também se inscreve no canal, mano, para nós bater logo nossas metas aí. Nós temos muita meta na vida, mas nós quer bater praticamente tudo rápido. Mas, bom, né, galera? Roda a vinheta e bora. É. Vai dar não. Você vai clicar aí no link que está na descrição, mano. É via Mediafire, pode ficar tranquilo. Você não vai precisar, tá passando por aí link. Então, você vai clicar aqui para baixar no meu caso. Eu já baixei, não vou precisar. Tá clicando, porque se eu clicar outra vez, é dar um erro muito louco lá no, no jogo. Então, mano, tô aqui instalando porque eu acabei apagando. Porque eu sou burro e galera. Depois de instalar, aqui você vai vir. aqui Vai estar tá clicando aqui no nome. Até que você clicar já vai estar tá abrindo o seu Minecraft. E depois disso, mano, é só você é, tá jogando. Tá carregando aqui no jogo, galera. E mano, é aí agora depois disso, se você tá indo nessa opção no seu em jogar. Clicar em jogar e tá indo em... E galera, se liga que o mundo já tá aqui. Eu vou clicar pra jogar. O mundo abriu, abriu, abriu, abriu. Já tô aqui quase entrando no jogo, mano. É. É bem. É, bem... é um tutorial bem rápido e bem fácil para quem. É... Não sabe baixar. Um tutorial bem simples, não, mano. É só você clicar no link que tá na descrição, galera. É muito fácil. Se não soubesse fazer isso, mano, <risos> é sacanagem. É São... e agora com a, a o longo que você vai quebrando, vai aparecendo mensagem. Tem aqui o criador que é o... eu já trouxe um vídeo aqui dele. É o Toran Também tem o canal dele. Subscreve-se meu canal é Toran Tais Eu vou deixar o canal dele na descrição e os três mano o cara é demais mano o cara trouxe umas coisas bem da para o Manchester um pouco de dito que, é que nós jogamos mano e seis anos esse cara seis anos seis anos dá de jogar aqui todo dia tudo aqui velho olha aí, aí agora a gente vê bem o pueva nevados deserto que é os biomas é né de mansão raze. mas bom né galera esse foi o vídeo, mano, espero que hoje, tá, beleza? Se você gostou desse seu like aí embaixo, se inscreve e ativa o sininho, mano, porque vai estar ajudando demais né, mano, na divulgação do canal. E vai estar divulgando pra mais pessoas no YouTube. Se você puder, deixa seu like aí, porque vai entender que você é um conteúdo bom, mano. E vai divulgar para mais pessoas, mano, pro canal crescer e, e, também, e também se inscreve, beleza? Então, mano, muito obrigado por assistir aqui, mas é isso. Falou, valeu e tudo.